O que acontece, tropa, quando a coisa está tão suja que nem seu maior passador de pano consegue limpar? Essa é a pergunta que nós vamos fazer nesse vídeo. Felipe Neto, agora conhecido como o menino da Unesco, o garoto propaganda do governo do PT, nesse momento deve estar pensando, porra, eu deveria ser o ministro da comunicação, eu lhe daria muito melhor com isso tudo, do que o próprio Dilma. E ele tá lá, no Twitter, nesse momento, e não consegue mais passar pano pro Dilma. Então, ele o critica. Ah, não, não aguento mais isso. Deixa, não aguento. E vira meme. Lula salvou o Moro, ou Lula falou que foi a armação do Moro. E agora? E agora, hein, Felipe Neto? Qual escolha fazer? Ele fez a primeira, a da esquerda. Sem antes... Ouvir a resposta do Lula, que foi completamente diferente Ele nem sequer estudou um pouco antes de fazer essa afirmação Ou teria entendido que o Moro não tem nada a ver com esse caso Que a investigação acontece desde o ano passado Mas ele foi lá e seguiu o trending de toda a esquerda e falou lá Não, não, o Lula que salvou o Moro Hum, aí o Lula veio e vocês sabem muito bem. Ah, então tava lá aqui a narrativa do Felipe Neto, só pra registrar pra história. Quem mandou matar Sérgio Moro? tinha perguntado um perfil. Ele respondeu: Quem mandou matar Sérgio Moro, não sei. Mas eu sei quem prendeu os responsáveis antes do crime acontecer. A Polícia Federal sob a gestão de Lula com Flávio Dino. Passou pano, foi lá, vamos, vamos tentar limpar essa sujeira. Vamos tentar tirar esse fedor da sala Beleza, beleza Aí veio o Nove Dedos O Nine Fingers, o Dilma Eu acho que é mais uma armação E se for uma armação Ele vai ficar mais desmascarado ainda Com seus asseclas Atrás dele Com cara de, né, de parede Sem saber como reagir Meu Deus Todo mundo viu esse desastre. E aí, rapidamente, Felipe Neto todos esses esquerdalhos foram cobrados. Ué, vocês não combinaram a narrativa com o Gilmo? Cadê esse tal do gabinete do amor? Vocês têm o WhatsApp do cara, velho. Vocês não tem ninguém atrás de vocês investigando nada, roubando o celular e computadores de vocês, roubando o dinheirinho de vocês, nada, ao contrário. Estão pagando viagem para você ir até a Unesco. Mas, mesmo assim, vocês não conseguiram combinar a narrativa. Ai, que gabinete do amor burro, não é mesmo? E aí, vamos ao post. Lula precisa rever sua estratégia de comunicação. Ah, é, claro. <risos> O Nelipe Feto precisa falar, né? E pera aí, ele mesmo mudou o nome? Né? Agora é Nelipe Feto. Eu achei que por um segundo aqui que era um perfil fake, mas é ele mesmo. ó. 16,1 milhão milhões de seguidores. Ah, beleza. É o Nelipe Feto, ele mesmo vestiu a carapuça. Lula precisa rever sua estratégia de comunicação. Vai lá e ensina pra ele como é que faz, Felipe Neto. Explica pra ele como é que mente. Vai lá, explica para ele como manipula principalmente os jovens no nosso país. O próprio Felipe Neto já disse que é capaz de qualquer coisa. De mentir para prejudicar o Bolsonaro. De contar a fake news que for, criar a narrativa que for. Porque nada justifica o Bolsonaro no poder. E aqui tá lá, tendo que mandar real pro próprio Dilma. Falando, não, Dilma, não ter burro, cara. Ponto é burro, tio. Não, não, você não pensou em como isso iria me prejudicar, cara? Eu falei outra coisa, mano. Era só me ouvir. Era só seguir meu tweet. Eu segui esse meu tweet. Absolutamente péssima a acusação de armação do Moro. Mesmo se um dia viesse a se provar real. Ah, o que, que a gente faz aqui, tropa? O que, que a gente faz? Só ri, mano. Só ri. É um desastre retumbante. Nem o Felipe Neto tá conseguindo mais limpar essa sujeira toda. Não, Dilma. Não é burro, cara. Eu, absolutamente péssimo, mano. Não faz isso. Não, não, Dilma. Não se acusa sem prova. Hoje, a única coisa que Lula fez foi fortalecer Moro que estava nas cordas na opinião pública fora de Curitiba. Uh, não, não, Nelipe Fett. Eu li o seu post lá no Twitter, como eu estou lendo esse, e não tinha um comentário te dando razão. Porque, novamente, é completamente fora de si. Uma investigação que começou no governo do Bolsonaro, se querendo que o, o Lula colhesse os frutos, não é mesmo? Só que aqui... O próprio Nelipe Fede tem do que falar a verdade sobre o Lula. É porque ficou feio pra ele. O Lula não pensou como é que toda essa turma que passa pano pra ele ia ficar feia na fita depois que a narrativa foi simplesmente trocada. Então, o que, que esses caras acreditam? Que eles têm que jogar os um jogos sujos. Na cabeça do Felipe Neto, de toda essa turma da esquerda, a direita é um império de fake news a única coisa que nós fizemos aqui nesse canal seis mil vídeos seis mil vídeos e mais de meia década de canal seis mil vídeos e você não tem uma única fake News minha uma única notícia um único vídeo que as pessoas falam ó oh, tá vendo isso aqui é comprovadamente uma fake News ele tá manipulando as pessoas se tivessem Alexandre de Moraes já teria mostrado no inquérito das fake News ao contrário, ele fica empurrando com a barriga um inquérito que vai durar eternamente. o um inquérito mais antigo do Brasil, mais demorado do Brasil, e vai continuar. Porque eles estão esperando alguma coisa. Estão esperando provar que a Bolsa Opio não funciona. Aí eles vão falar, tá vendo? Mas fake news, eles falaram fake news. E vamos supor que um dia isso aconteça. Beleza. Quem é que estava falando sobre a Bolsa Opio? Só os maiores especialistas do mundo. Assim como a questão da máscara, que a mídia já voltou atrás, entendeu que cometeram um grande erro, que ela não servia de muito para parar né, a coisinha da China, né, que fala isso, agora não sou eu, é a UOL, é a Veja. Mas na cabeça deles, né, porque eles foram lobotomizados ou são incrivelmente burros, a direita somente... A gente conta um monte de mentiras Eu ligo a câmera e falo assim Vem cá, tias do zap Eu vou manipular vocês Eu vou contar uma mentira, hein? Nossa, o STF é corrupto ah, Não! É, você não sabia? Você não podia imaginar? Vou contar outra mentira aqui pra vocês O Lula é corrupto ah, Meu Deus! Eu não sabia! Achei que um trilhão que tinha sumido da Petrobras Tinha sido investido em Cuba e você tá falando que não foi? Não, não, tô falando que nem esse dinheiro que foi investido em Cuba a gente vai ter de volta. Prometeram charutos. Então cadê a nossa fake news? Só que na cabeça deles, ha, como funcionou a direita, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou contar um monte de mentirinhas e passar pano pro Dilma. E aí você tem a internet. Você não tem a rede de informação, todos esses sites lixos. Você tem cada indivíduo que vai ler o que você tá falando e vai escrutinar cada palavra por isso que é impossível fazer uma fake news é por isso que não tem como vir aqui e contar uma mentira para vocês tios ou tios do zap é impossível e eu falo isso não porque a esquerda tá investigando ou a esquerda tá de olho não mas é porque literalmente é impossível Eu faço esse canal Todo esse tempo E qualquer momento que eu cometer um erro Alguém vai escrever nos comentários Aí o que você falou lá da Aquela arma lá que a menina tava segurando nem... Não era nem isso que é um fuzil, cara Prendeu um pouco de berro ah, E aí a pessoa mesmo Vai lá e faz uma retificação E mostra que eu estava errado E aí eu tenho que vir no vídeo seguinte e Falar, olha, eu cometi um erro ali Ou fiz aquele erro lá mas nunca uma fake news. Nunca eu vim deliberadamente, não vou passar pano para o Bolsonaro. Quer saber? O Bolsonaro, se ele tivesse cometido erro, se ele tivesse mentido, se ele tivesse criado fake news, seriam as tias do ZAP que iam cobrar ele. Não eu. Seria o próprio Bolsonaro perseguido. Talvez, né? Olha que saudade. Tinha um presidente que, que, que não tinha papas nas línguas. Esse era o grande problema dele. Às vezes ele nos trazia esperança quando não tinha nenhuma Quando começou esse inquérito das fake news, por exemplo Acabou, porra, disse ele lá todo bravo E não acabou porra nenhuma, né? Só acabou pra, pra nós, pelo jeito Mas enfim, esse foi o erro dele? Tentar trazer um pouco de esperança pra quem não tinha nenhuma? Poxa, que grande erro já o Lula mente descaradamente E esses caras estão vendo que não funciona bem assim Que eles tentam passar pano e fica mais sujo ainda E fica sujo para eles E todo mundo tá vendo essa pilantragem, Felipe Neto E agora vocês vão pagar caro por isso Porque a credibilidade, uma vez que você perde ela É impossível voltar com Era muito fácil ficar acusando Quando vocês eram a oposição ao governo Era muito fácil ficar taxando todo mundo de fake news e mentira e gabinete do ódio, mas quando vocês são os financiados, sendo que a gente nunca recebeu um centavo, sempre fizemos tudo de graça aqui e por sorte o YouTube começou a pagar. Até que o João Girino Dória né, meteu um processo e agora tá bloqueado lá no YouTube. Mas enfim, continua, cara. Então aprendam como funciona. Se vocês não trabalham com a verdade, a verdade vai ser revelada. E aí ferrou para você certo? Então Quero saber a opinião de vocês aí. Tô rindo muito aqui do Felipe Neto. Participei também da nossa vaquinha através da nossa oitava rifa. Só através dela nosso canal tem continuado. Eu agradeço a vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.